Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? <risos> Prove. Rivalry.com. Patrocínio. Twitch.tv. Vamos de gameplay aí. Usa que runa pra Momu, essa aqui, ó, velho. Esse é amomu nunca perdeu, isso é verdade, é. Nessa conta, né? Pior que eu também, Dalili. Mano, quando você não sabe do que jogar, jogue de amomu, mano. Caiu o field jungle, jogue de Amumu, mano. Campeão é o Dream, fi. Amumu joga sozinho, vai nessa, fi. Tem que acertar as biluminhas, né Se não acertar, fodeu. Bora, fi, um bagulho doido. Tô contra Olaf, mano. Se o cara for bom, ele me bazuca, velho. Tô achando que nós ia tomar nele Team Vade, mas os caras não querem vir, velho. Vambora.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 Porra, dizer eu de tudo, e como é que não sai? Eu de Olaf. Eles gastou algo aí? Nossa, o Dudu não quer porra. matar os caras, fi. Você acha que o Dudu liga, né? Mas é claro? Cara? Ele foi pro Rio? Ele foi pro Rio? Foi, foi, foi, foi, foi, foi. foi, foi pro tô Rio. indo, tô indo. Mano, é, tipo assim, é capaz de que ele me mata, rapaziada, o Olaf, velho. Ó, ele tá indo aí. Tô subindo. Morre, pelo amor de Deus, filho 4 segundos pro cooldown, me informa. Ai, Ai, ele mateu na. Ai, caralho, velho. Caralho, mano. Nossa, aqui vai dar muito ruim, velho. Mano, TTP, é pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, TTP. Nossa, que tô crime tô chegando, tô essa área, velho. Tá sem flash ela, mata ela. Acho que nós mata, vai ter... eu vou ter cooldown, ó. O outro, o outro, o outro, outro foda-se. Bati, bati, bati. Ai, nossa, eu não consegui hitar, velho. Ai, acho que seu se hit você matava. Eu tô morto se eu tiver meu o Qzinho. Quezinho. quezinho? Uh, uh, dale, porra. Caralho, rapaziada, chama. Smitar tá isso aqui logo, fio, eu tenho que correr daqui. Nossa, mas o que eu bati ali nos dois ali, meu? Mano, amigo, na que real que eu vou aqui aí, Dudu, foda-se, Pode ir, né? Esperar só o consigo, seu consigo, um consigo. pouco. Espera aí, espera Fui. Pode, ir, pode, ir, pode. Ir, pode ir. Eu tô quase 6, velho. Cara, espera um um eu um dar o Z. Um minion, um minion, um minion pra pegar 6, velho. Pegou? Aí eu só mato, foda-se. Já gasto ult mesmo aqui, ó. Boa, Ali... dale, porra. Já manda o cara não, pra base novo. aí, foda-se. Eu tô level 5, o cara tá level 6, velho. De novo, velho. <risos> o Olaf tava roubando minha jungle aqui, velho. Né? Eu vou Drake. Precisava do CDR aqui pra matar ela. Ela nem só, no não Caralho, o que é que eu vou é roubar o bagulho, vou, vou, vou lá então. <risos> Caralho, Thresh god, velho. Ele acha que tu tá aqui, velho. Aí, Led. Nossa, eu acho que os caras do bot estão vindo aqui, velho. Mano, o Trash quer muito matar o Olaf, mas ele não vai vir aqui, velho. Ela tá mid, o Olaf. O o Olaf tá lá, ó. Cara, é a Disney, velho Ai, meu Deus Eu vou dar face check aqui sozinho Eu vou morrer, velho Eu vou dar recalma É, Olaf armaram armário pra você, meu padrinho Au. Acho que o Olaf vai tá estar dre... é, arauto, hein, velho Só matar o um mid Eu vou lá Aí, ó, tá aí, ó, meu cara tá aí, meu cara Mano, essa Irelia né? tá com muito medo, cara, de mim. Tô eu aqui, vou tô, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pode Ô, ir, pode louco? ir. Olha, ah, ele quer aperto elo, filho. É. Nossa! Ah! Ué! Proudka! O ah, que... El não deu o que antes, cara. Caralho, filho. Que? Mano, na moral, como é que eu tô com o dobro de farm do que o um Olaf <risos> de Amumu, rapaziada? Mano, eu tô com o dobro de farm do cara, velho. Mano, era, era pra esse Olof tá me matando, tipo, 30 mil vezes, isso aí. Tu, tu, tu, tu, eu vou Arautar tu, tu, tu. aí pra você, velho. Vou nem pegar o. Arautar aqui? O bot, God, nossa, véio. vou fechar cutelo cutela com o K, velho. Meu cara amigo. Acabou. Que ela é esse, do? Tá pra tá Ai, meu Deus do céu, acho que eu não vou pegar. Vai, nossa, olha o Olof, ah não. Não, vai cabecear, tá de boa. Tem! Nossa, Pegou o Gold? Peguei, peguei, peguei o Gold nice. pra caralho, velho. Tá o de cutela Cutelo aqui. Mano, e tipo assim, rapaziada, eu tô o dobro de farm do Olaf, e eu tô com a minha jungle inteira up, mano. Tipo, que porra é essa? Vou pular essa parede aqui, ó. Ah, mano, olha o R que eu dei, rapaziada. Ó, eu tô IK cara nessa área, ó, se liga. Aqui, aqui... Uh, na fog, velho. Caralho, dá muito dano, acho que precisava nem dar ult, velho. Se eu desse auto-ataque e smite, ela morreu, nem eu usei o revólver. Que isso? Vixe, o cara tá puto, velho. Mano, essa irá era porque o cara não veio me matar. Nossa! Ah, nossa, esse aí tá pior <risos> que eu, velho. O cara tá nervoso, velho. Tem um wave lá ó. Aí ah, a Katapa eu vou pegar. Tá, agora eu tô B. Errei. Acho que eu dou 100-0 nessa jana, velho. Ai, errei. Tá rápida ela. Tá p porra! Nossa esse, é aí crime. É trash, é, nossa, esse aí é meio trash, mano. Esse aí é meio trash. Eu. Tá ligado aqueles aquela, vídeos aquela do Brosilk, velho? Tem toda a Music Connors de Monteja e ah, o Flash. <risos> Exatamente igual, velho. Eu tô doidinho pra fazer play, você tá vendo a minha maldade, né? Tô, tô vendo. Ah, ela me cancelou, ia dar IK. Você mata? É aí, moleque? Mata. Past. I'm wondering what was I thinking lately I'm living in fear wondering what if the end is so near all of this shit going on the shootings are strong one shot to the head and I'm gone I'm losing control but I can't let it go 'cause I'm trying to get more and I've been in the moment I've been in the zone and I'm moving alone I don't pick up the phone